O Lorde Draco é uma versão maligna de Tommy Oliver que, pelo menos por enquanto, só apareceu nos quadrinhos. A história de Lorde Dracon como Tommy ocorre em um universo paralelo, permanecendo os mesmos acontecimentos até o momento em que acontece sua batalha final contra o Ranger Vermelho Jason. Quando Tommy foi libertado da maldição de Rita, em vez de se juntar a Zordon e seus Rangers, Tommy fugiu, vagando de cidade em cidade, evitando os Rangers enquanto tentavam encontrá-lo. E dessa forma, Rita repulso encontra encontro e diz a ele porque ela o escolheu e que ele foi feito para grandes coisas, para trazer a paz para o mundo como seu único líder. Rita conta a ele sobre Dracon, outro jovem em quem ela viu potencial e quem construiu com sucesso um legado com sua orientação. Tommy, intrigado, saiu com Rita e continuou a servi-la. Eventualmente, uma guerra entre o exército de Rita e o batalhão de Henders criado por Zodon veio a ocorrer. A fim de conseguir poder, Jason tenta pegar para si o poder do Ranger Branco, porém, é interrompido por Tony. Tommy o derrota e rouba para si os poderes do Ranger Branco, criando uma junção entre as duas energias, e adquirindo uma nova forma, com um poder avassalador. Como já falei aqui o Lord Dracon pertence a um universo paralelo, e nesse universo Tommy Oliver nunca saiu do controle de Rita Repulsa, ele matou sua mestra e tomou todo o poder dela para si tirando a vida dos outros rangers e criando um exército de guerreiros malignos a partir das moedas do poder de seus companheiros derrotados. Depois de fazer tudo isso Tommy muda o seu nome para Lord Dracon e então voltou sua atenção para o multiverso, com o desejo de conquistá-lo. Foi preciso uma coalizão de rangers de diversos esquadrões para vencê-lo, mas como todo bom vilão, eventualmente ele voltaria para tentar uma vez mais. Como já mencionado, ele nunca apareceu na TV, mas foi interpretado por Jason David Frank em um pequeno trailer em live-action para o arco de quadrinhos Shattered Grid.